Olá pessoal, bom dia, meu nome é Rafael, eu tenho 36 anos, venho de Santo André, ABC Paulista, e o que me motiva, o que me trouxe até a Immersion House, foi a busca por um propósito, que é a aquisição do tão sonhado idioma inglês, a língua, né? Experiência para mim está sendo muito bacana desses quatro dias, uma gama de conteúdo e você não vai encontrar em lugar nenhum né, a prática dos exercícios principalmente o acolhimento de todos com o propósito da troca das experiências né? culturas diferentes pessoas é, de outros estados e isso torna a gente ter um acolhimento muito grande e isso faz a gente se sentir em casa e isso é muito bom, né? nada melhor do que a gente buscar aquilo que a gente tanto almeja no momento no seu ambiente né, mais próximo do seu ideal, que é o seu lar.